Presidente, questão de ordem, então, com base nesse, nesse, nessa sua tarde? observação. Do Código de Ética Parlamentar, o artigo 4º, 1º, e o mesmo artigo que Vossa Excelência utilizou agora para o tratamento igual a todos os parlamentares. A bancada do PT considera que há um tratamento desigual na formação da mesa. Vossa Excelência respondeu a uma questão de ordem do deputado Pompeu de Matos sobre as dificuldades da formação da mesa oficial. Mas isso não exime de termos uma mesa onde ou todas as representações de posição estão colocadas, ou nós não podemos continuar convivendo com este estado de coisas. Como não há lugar para todos e todas a mesa, é natural e adequado que as pessoas ocupem os lugares nas bancadas e o presidente e sua assessoria técnica possam utilizar a mesa de trabalhos principal. Obviamente, senhor presidente, nós não nos posicionamos contra que qualquer parlamentar se dirija à mesa para o diálogo, mas eu não reivindico... Eu estou no meu tempo, senhor presidente? Não se trata, senhores, de medida jocosa ou secundária, se trata da igualdade de princípio entre todos e todas. Aliás, aspecto, aliás, a senhor cadeira presidente, para a senhora presidente. Aliás, senhor presidente, uma, aspecto que deve ser observado e que eu lamento que os colegas, talvez alguns ligados ao governo, não tenham o mesmo apreço. Eu tenho extremo apreço pelo parlamento. Sou uma estudiosa dos temas do parlamento e acredito que quando nós defendemos aqui a igualdade entre todos e todas nós, nós defendemos inclusive um sentido das nossas relações que é adequado no tratamento. Não gosto de brincadeiras quando falo, porque também não brinco quando os demais o falam. Mas as questões que estão levantando aqui, elas não são secundárias, elas criam um rito de trabalho. O parlamento vive pelos seus ritos. O parlamento vive pela sua organização. E a democracia é regras instituídas. Senhor presidente, eu não me sinto contemplada pelos colegas levantarem da mesa. Eu me sentirei contemplada quando vossa excelência estiver ao, trabalhando sem importunações permanentes do governo, pressionando os trabalhos desta comissão como se o presidente fosse seu. O presidente não é governo ou oposição. O presidente é da comissão e ele deve tratar todos os colegas aqui com igual apreço, consideração, como faz, mas também, senhores e senhoras, é, observando que talvez nem todos queiramos ser gravados para além das lentes da Câmara dos Deputados, que a mantém aqui. Porque não é postura e decoro daquela deputada que utiliza ali a, a, a tribuna de honra ao lado do presidente da Câmara em gravações que certamente desonram, porque nós não somos aqui. Deputada Maria do Rosário, os três minutos já foram do improcedente à questão de ordem. A mesa está à disposição de qualquer parlamentar dessa casa que queira conversar, queira sentar à mesa. A mesa é composta hoje apenas estritamente por é mim e pela deputada Biaquiz, que é minha primeira vice-presidente. No entanto, está à disposição da oposição, de independentes ou da base do governo. É a questão do deputado e uma liberalidade nossa. Deputada, Vossa Excelência já encerrou os três minutos. Já decidi a questão de ordem? Eu já decidi. Com a devida venda, eu já decidi. Não estou mal influenciado, deputado. Artigo 39. Vossa Excelência não poderia permitir, não poderia permitir que nós tivéssemos nos trabalhos de direção desta comissão e desta sessão, que carrega extrema relevância para o povo brasileiro, pessoas que não compõem nem a própria CCJ. É como se aqui nós estivéssemos tirando a soberania desta comissão a ou a necessidade de fala da construção de um poder que é plural. O poder legislativo é plural, por isso... Perfeito. Questão de ordem provida, deputado. Qual o artigo, deputada Maria de Rosário? Senhor presidente. Para encaminhar, senhor presidente. Deputada Maria, acredito que seja senhor, a mesma questão. Serei, não é a mesma. Senhor presidente. A minha questão de ordem Artigo 57, qual artigo? 57, qual é o 19, como eu disse ao senhor. Nenhuma irradiação ou gravação poderá ser feita dos trabalhos Caminho, das comissões sem prévia autorização do seu presidente, observadas as diretrizes fixadas pela mesa. Há um código de ética aqui, que estabelece que as gravações são feitas através da TV Câmara e os parlamentares devem assentir com as gravações, não podendo, portanto, haver fake news ou formação indevida da imagem dos parlamentares. Eu pergunto aos parlamentares da mesa se fomos gravados. Eu preciso da resposta. Eu peço a vossa excelência, eu me dirijo exclusivamente a vossa excelência, para que os deputados que estão à mesa digam se gravaram, porque eu vou representar junto ao Conselho de Ética. Figura Nós pública não em somos local um público, Big Brother. Nós somos imagem, a comissão deputado. da Câmara dos Deputados. Nós somos a Comissão de Constituição e Justiça. Se uma deputada não tem a noção do que é o decoro, me permitam, senhoras e senhoras, eu não posso permitir que alheios aos trabalhos aqui estejam tumultuando os trabalhos. Então, senhor presidente, a minha pergunta é objetiva. A deputada que está ao seu lado, o deputado ao lado dela, que dirigiram os celulares para essas parlamentares e que vão usar as gravações nas suas páginas de fake news, eles gravaram essas parlamentares? Eu quero ouvir sim ou não, porque parlamentar não pode mentir. Vossa Excelência, pode fazer a pergunta? Vossa Excelência... Vossa Excelência. Vossa Excelência vai fazer a pergunta. Vou responder Vossa Excelência. Não, vou Porque eu pediria a apenas que. Eu pediria que, que deletasse. De Mas se, se. Deputado, a mim compete responder a questão de ordem. É uma questão individual de cada parlamentar. Vossa Excelência, nas sessões anteriores, eu a vi também gravando, não vou toler esse direito nenhum parlamentar. E se for questão de autorização, eu autorizo qualquer deputado a utilizar seu celular. Pronto, decidido. Deputado Kim, como vota? Deputado, foi decidida a questão de ordem. Deputado Arthur, como vota o bloco PP, PSD, MDB, DEM e PTB? Presença, Penha, não? PP, PTB. Presidente, não, presidente, hoje, presidente de... Só minuto, deputado. deputado. O bloco caminha não Deputada, a, a senhora de disse que é estudiosa. Vamos exijo saber, eu segura a pública. O local público não demais. Eu... Não. Deputado, é do Rosário, ah, na mesa. Par... O Conselho de Ética está à disposição quando for montado. Deputadas, nós estamos no século XXI, não se ganha mais nada pelo grito. Não se ganha mais nada pelo grito. A votação do requerimento passado deixou clara a posição dessa comissão. Não adianta gritar. Como Senhor presidente, este constrangimento. Senhor como, está... 10... como vota o PT? É pelo tempo presidente. do PT, deputado? Presidente. Ela disse que é estudiosa, senhor presidente. Pelo PT, deputado. Eu estou falando pelo PT. O senhor pode recompor meu tempo? Um minuto, pode recompor. Senhor presidente, um presidente precisa comportar-se com a altivez do regimento. Eu lamento que vossa excelência tenha seu lado Quem nada entende, mas que pior de nada entender... Não tem a humildade de dedicar-se a ver bem com seus colegas. Onde já se viu a parlamentar pegar um, um telefone para gravar os seus colegas quando o regimento não permite? Responda! Então responda! Porque Eduardo Cunha, quando respondeu. Senhor presidente, eu tenho meu tempo. palavra está assegurada, deputada Maria do Rosário. Quando Eduardo bom, Cunha caso. respondeu aqui mentindo, ele foi sujeito à penalidade da mentira. Que fez sendo caçado pela mentira? Agora eu pergunto à deputada, gravou ou não gravou? Ao deputado, gravou ou não gravou? Ou vossas excelências aceitam estar em páginas de fake news? Esse é o nosso ambiente de trabalho? Tem.